Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o césar Hoje eu vou trazer um vídeo aí pra vocês de Modern Warfare 2 Um jogo que eu não jogo faz muito tempo que eu consegui voltar com ele aqui é, Esses dias aí que tava emprestado com um amigo meu Eu consegui pegá-lo de volta e eu vou estar tá trazendo uma gameplay aí pra vocês Jogando junto com o Gabriel aqui e Que a gente sabe? tá com muita saudade desse jogo aí Que faz tempo que a gente não joga e E jogo um pouco de Black Ops 2, de Modern Warfare 3 é. De qualquer jogo aí, vamos voltar a jogar o Modern Warfare eu 2 aí o clássico, né, o clássico Call of Duty Vamos ver aí como é que é eu... o eleito por mim a menos, né, como o melhor Call of Duty online que eu já joguei por nós, Com os né? melhores eu mapas Também, também acho melhor, né Com os melhores mapas aí, as armas mais daoras aí que eu acho Inclusive a Tar 21, que é a arma que eu mais uso aqui, junto com a Spaz 12 na secundária Slide Off Hand Pro, Stopping Steady Stead End, Painkiller. eu só uso Painkiller porque tem que usar um Death Strike e aí, eu também coloquei o que eu acho melhorzinho: Sentex e duas Tangrenades. A silenciadora é uma combinação muito boa com os Assassin's Rifles desse jogo também. É, eu acho bem massa. Inclusive, aqui nos Killstrikes eu coloco Predator, Harry e Pave Inclusive, eu também consigo pegar o um Shopper, mas eu gosto do Pave porque ele mata bastante. Tá? É, 5, você pega 2 com o Predator 7, 7 pega 2 com o Harry, 9. Vocês podem ver aqui que eu não hackeei, eu tenho esses títulos aqui porque eu tenho mesmo, deixa eu ver. Inclusive, aqui ó. Então os, os de 500 kills é, com essas mesmo, armas, na raça. do headshot, <risos> dos dos coisas aqui. Principalmente, principalmente de Qatar, né? Principalmente Sim. Qatar, que eu gosto pra caramba dela. Inclusive se vocês vierem aqui no Barracks, vocês podem ver que eu já tenho mais de 2500 kills com ela. Aqui, ó. Mas tem tudo tentando conseguir ver o headshots, né? Como caiu tá nessa merda desse mapa The Wasteland? Que é um mapa do caramba, <risos> que você tem que jogar de para pra você camperar que nem o maldito. Assim que para pra gente trazer ah, essa gameplay. Esse mapa aí, é foda. Trazer essa gameplay com vitória aí pra você. Mas vamos começar aqui. Eu vou começar com a sniper se o Gabriel quiser. Na hora dele ele pode trocar de Bom, classe Eu aí. não sei jogar de sniper no Xbox ou jogar no console de sniper. Eu odeio sniper. De então, Deus. só, você joga contra a arma aí. Só não pensei que eu ia jogar com essa merda aí. Esse lixo dessa arma do caralho. <risos> e além disso, faz muito tempo que eu não jogo Modern Warfare 2. <risos> então, eu já tô acostumado um pouco aí com proficiências. Caramba, 4 aí. E... Eu tenho uma tarde lá na frente já. É. Eu vou tentar dar uma volta aí no mapa o máximo possível, porque eu tô jogando com cabo a AV, né? cabo de vídeo com, difícil. Vídeo com... composto, putz, é matei, é é dei um tiro de <risos> cego agora, vou dar uma ba... volta pelo mapa aí. A bala arranjou, é, vocês viram? A bala ficou meio arranjada e ela foi pegar na cidade. <risos> Tem uns caras falando aí já no chat, não para de falar. Sempre tem um viadinho, né? Criancinha de 10 aninhos que fica, ai meu Deus do céu. Imagina aqueles americanos, oh my god, oh my god. Você faz um shot oh my god. Mas só volta mesmo lá, velho. É Foi também, mano lá no rabo dele. É, <risos> ah, ninguém vai ver, só clima de costa. Ah, Nossa. <risos> Toma estranho. É? E yeah, ó, olha o Kickscope lindo. Ah, não foi o Kickscope, cara. Pra aprender a parar de ser viadão. <risos> Ah, vocês todo mundo Os caras que jogam de Assault Rifle é nesse do, esse jogo aí, nesse mapa é muito baianão. Tem que jogar todo mundo de Sniper. Sniper. sniper. sniper. Um pegou, outro um pegou. Quando não um pegar, um pega o outro. Meu Deus! Escolhe uma arma aí, garoto. Vamos escolher aqui ó. Vamos escolher essa, essa aqui mesmo. Ah, não, pera aí, eu esqueci. Eu acabei de falar aqui que quem joga de Assault Survivor nesse mapa é zoado aí, é, é idiota. Eu tô jogando, então eu sou idiota. Acabou de. <risos> eu não vou pro banão aqui. Acaba de se contrariar no bagulho. Deixa, deixa eu ensinar pra vocês como é que joga aqui, né? Porque o Gabriel, vocês sabem que ele é noob, né? Eu sou noob no console. Desculpa aí, galera. Ele joga no PC. Eu eu no ah, PC, seu cara. piadão! É o mesmo cara. Bom, segue pra vocês. Não, não, pode deixar sniper. A série não tem recoil, viu? Beleza, Opa, peraí, peraí, peraí. Peraí, já vou colocar sniper aqui, rapidão. Pode deixar sniper até o final do jogo, que eu vou jogar também. A minha versão do jogo, você pode olhar aí na câmera. Ela é a versão com os mapas bônus. Like a bosta. Inclusive, eu tenho o stimulus package, mas eu não instalo eles, porque... Primeiro que eu só vou conseguir conexão bosta, né? Eu só vou jogar em servidor lá da... Lá da PTP, lá da China. Eu tô tomando um pau, hein? Tá meu Matei 3 aqui, com sorte é. Ah, não vou matar mais porque vai ter Helgear e Campers. É Tá com o Pain Killer, gente. Nossa, que cara burro Ele não matou ninguém com essa merda Pain Killer é a salvação Olha onde eu tirei no cego não tirei No cego, onde eu tirei o cego Caralho, ah. cara Esse cabavê aí, não a gente a gente Que te marca é pouco. Vocês ah, podem ver, pode ver que tá todo mundo lá dentro da tá casinha. Tá, tá fogo. Eu vou é entrar nessa merda né? Olha aí, ó. O meu código de mapa aí, ó. Vocês podem olhar o ah, aí, ó. Like pode a Boss, aí, ó. Né? Pode olhar aí. Vocês podem olhar porque eu já usei, então não tenho fresco. E, meu Deus, estão sendo tomados. Ah, cara pegou um, um triple, Não, pegou um. Não deu boa depois pegou mais um. Modern Warfare 2, pra quem não sabe, pra quem só joga Black Ops, os viadinhos aí que nunca jogou com a FD, que comprar com o FD que Black Ops, eu já tenho que falar pra vocês que Modern Warfare 2 é um jogo que tem muito, mas muito, granadeira. Se dá vontade de chorar, de é ser granadeira. Você chora quando você joga. Que às vezes até a as... sua gameplay fica tão prejudicada que fica fogo de jogar aqui. É. Aí, ó. Morri com GL. O pessoal não sai desse lugarzinho aí, né? Era mais a Wasteland, que é um mapa que ficou oh, conhecido por ter muito horrível. GL maldito. Isso é foda. Um, tem um cara lá que eu vi. Peraí. Ele tá lá, lá no fundo. Tá lá no fundo, tá ali. Né? Aí ah, ele mano, aqui, mano. Né? Não vi, cara, não vi. Uhum. Ah, cara, minha mira. Não, esquece, esquece. Joga no contrário. Oh, Depois eu pego ele, né? Ali Viadão de... Ah não! <risos> Thermal! Outra é, viadagem, é. Caramba. meu caramba! eles usam a Barret tipo, com um termo. Eles veem a gente de longe, mata com tiro E é semi-automática. Pou, <risos> pou, oh, pou! Oh, oh. Sacanagem! Uma jogadora, né? Dora da fama... da fama? Ou o FAMAS aí, como o Xamã fala, FAMAS O da hora dela é que... É que ela é 3x3, então ela não tem muito recoil Me primeiro kill Principalmente na Witchlight, na que eu consigo pegar os caras de longe, ó Inclusive ele <risos> morreu pela FAMAS, meu Deus Morreu pela FAMAS E peguei meu primeiro kill da partida Putz, mano é enorme Ó, o cara tá pegando triple kill de... De GL. Por quê? Porque é viadão. E eu vou morrer agora, galera. Deixa eu esperar, meu doloroso. O amor. cara foi burro e ele, ele jogou <risos> em cima do, da cobertura do pessoal. Olha que a boss Olha que a boss Segura aí, deixa o cara pegar a secundária. Deixa eu pegar logo vou mostrar pra com vocês. Pessoal, vamos lá continuar aqui. Vou tentar ah, jogar com não. essa arma aqui porque. tô ah. mirando muito lento porque o perk tá errado, o César colocou outro perk. Não é que eu coloquei outro perk aqui? Não tem slide of range, tá com bling. Sim. Tá com bling, cara. Qual que é o bling? É FBJ é aí. Pra quem não lembra, é o Bling no Modern Warfare 2 é um perk que você só pode.. que você pode colocar mais de um attachment na sua arma. Então isso. pra quem não sabe isso não era possível nos outros call of deles, antes do.. Black Ops 2.. Não, antes do Modern Warfare 3! Você tinha que colocar um borbolete lá pra colocar mais um perk na sua arma É embaçado isso Chato né, você colocar um perk, você gasta um perk à toa E hoje no Black Ops 2 você pode colocar... até três. Olha o que lindo aqui, ó Que é boss, né? Muito bonito isso aqui, aqui é eu... é Foi boss o Aí, Lutão entra... é. esse cara Esse cara é boss Tá de raiva pegar a arma que tem menos dano no jogo Que quem joga com ela é viadão, porque é muito chato jogar ela Olha <risos> oh, atrás, atrás! Calma, a gente matou! Matou agora, né? Você podia ter esse kill! Aí sim! Aí. famas, olha o double kill! Não, olha o double kill! Olha o double kill! Dá uma rajada! Olha! Caiu os dois do mesmo jeito! Dá é uma rajada a famosa desse jogo! Depois vocês falam da type aí! Ah, type 95 é o King! Ah, tá! <risos> não, o cara tava aqui! Isso aqui! Não. Tá bem as gostado. o que quer, ninguém vai ver que o que quer. Porque eu não gosto quando as pessoas vejam é, eu morrendo aí. Mas que é bem triste, sabe? Quando você <risos> mata dois caras no jogo, sei lá, tem dois, dois três caras e ainda pega o que você é louco. E pra quem não sabe, se você sair quando vai mostrar que o Ken você tá Pense na KUKAN, ninguém mais vê a KUKAN. Então, vai cancelada. Né? Esse que é idiota aqui saiu do bagulho paninha. É coisa que tira seus dados do jogo, tira seu personagem, então tchau, tchau. Infelizmente o MW2 depois que foi lançado o Black Ops 1 Ele ficou uma bosta pra jogar porque Muito idiota que usa granadeira Muito bunda mole que usa Booster, né? Deja close, muito booster Muito tampeiro do caramba Mano, <risos> é foda. na boa Ferraram com o jogo, velho Os caras que usam essa bosta aqui, quer ver? Os caras de RPG, meu. Mano, Pelo amor de Deus. Mano, explica quem usa isso aí, velho. Explica, explica. Não, explica pra gente. Quem usa essa merda, velho. Se vocês têm um vídeo aí fa falando um cara usando essa merda, manda pra gente aí que a gente tem a, a, a coragem de dar o dislike no vídeo do cara aí, porque isso é uma Se merda. vamos dá o like faz vídeo resposta de quem usa essa merda. Mano, eu me fogo, os caras usam isso aqui, ó. Cadê? Deja close, velho. É, deja close. Cadê? Isso aí é percliquinhos <risos> de verdadeira. Estende, mano. E o cara coloca last estende e na ainda mete final stand. Final é stand é foda. Não, e olha a classe que o cara faz. Não, o cara é boss, ele pega e F2000. o Com GL e Desert. F2000. Que é uma camuflada de viadão. Aí, cara. Isso. De viadão. Ele pega e coloca, deixa eu ver. Não coloca onde? não. Tem que coloca cara, colocar não, não, tamper x2. ter mais 25. uma bala. Aí ele pega e coloca blast shield. Mas eu ganhei smoke pra meter mala. É, Perde que um coloca o homenar, pra ele ficar trocando de classe. E a Thumper <risos> vai embora, então não pode. Então ele acaba colocando Blink É, coloca Bling mesmo. Né? Coloca com Red Dot. E essa merda aí, aí o que, que ele faz? Hum. Vem secundária, cadê? E bota tamper, Thumper. Coloca na stand. Coloca na stand. Coloca na close. E virou Classe Noob. Virou no bom Classe Noob. Pra quem não sabe, a é F2021 quando você põe o Red Dot. É uma mentira do jogo. Na verdade é um Marsite que é colocado nessa mira, tá? Verdade é uma ou? mira de Marte, tá? Mars é Marte. É um ovo que eles colocam é, no lugar da é um mira. É um ovo bagulho. Mano. Uma bosta. Eu só vou pra carregar pra ver como que as. Como... Vocês vão ver essa merda. Como que fica eu jogar essa, eu jogar com essa.. Que classe. novo nesse mapa, meu! Quando a gente filma, só cai nesse mapa. Aí quando você não filma é caras é, cara, que é pior ainda, né? Skidron! Ah Skid <risos> fica Não, olha que vira de ovo, mano! Olha a minha do aí! E o cara da mira com essa... Olha o recolha, olha o recolha, ó! Ó, dá uma olhada aqui! Pelo amor de tem Deus! de recolho. baiano, né? Não, e o cara rusha com isso aqui e liga isso aqui, ó, tem que ligar! <risos> tem que ligar! você não vê mais... Não, ah, não, é? não eu você! É, eu só posso? você <risos> não vê mais nada! Mas tem que tá ligado o bagulho corro, que dá uma rajada! Não é stand! Calma, calma aí Quero mostrar como é que fica a sua ação. Já... Ixi, o bagulho. Pelo amor de Deus. Aí, tem mais um do lado direito. Hum? Pessoal, é, é, Pra falar a verdade eu gosto dessa arma, tá? <risos> Gosta mesmo? Não, eu acho que ela não é uma arma tão ruim. Se você for usar um.. Se você não for usar um Red e for jogar num mapa bem pequeno. <risos> Para gente, é o problema do jogo, se você usa, eu sou, sou, sou, sou um viadinho Eu falo isso em todos os vídeos Quando, eu não, quando um cara é noob e usa voz de noob, é viadinho mesmo mano. Olha, como o Santos ia matar o cara, olha Ainda põe não tá mirando Faz as tentes aí, mano não Tá ah, boa gente, ó É isso aí que a gente queria mostrar pra vocês A minha partida de volta aí Bom, Modern Warfare 2, quem quiser, Isso. me adiciona aí no, na live na aí. Live. Não, não me adiciona não, porque a lista tá cheia. É. Então envia um, uma mensagem falando na hora que você vai poder estar tá online, a gente joga uma partida aí que eu jogo com o maior prazer aí com vocês. Eu e o Gabriel tem Modern Warfare 2 aí na Steam, a gente pode estar jogando com vocês também, é só vocês darem um invite aí na né, gente, a gente joga. Isso, a gente joga no private, tá? Joga no privado aí, scope, não se Já Joga no privado, desprevê tá bom? <risos> É isso aí. Pode estar tá, tá chamando a gente e adicionando a gente é Beleza? É isso aí que a gente queria mostrar pra vocês hoje. Nós esperamos vocês nos próximos vídeos. É isso aí. Um grande abraço. Melhor até a abraço. próxima. Fiquem com Deus. Falou, Fui. até mais.